Na época do Tetra, na verdade. Né? Então, Para minha geração, a Copa que marcou foi a Copa de 1982, né? E quando o Brasil foi desclassificado, mas a seleção daquela época, né? Eu acho que, na, na minha opinião, era, não teve igual, né? Talvez a, exceto a seleção de 70, né? Para deixar as lembranças mais frescas na memória, nada melhor que imagens. E aqui estão elas, na exposição Futebol Paixão Nacional.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 Não tem nenhum brasileiro que não pensa nisso, né, que não pensa que não vai vencer. Eu sou otimista. Rapaz, é só pessoal é positivo e tocar o barco pra frente, que é nossa essa, né. Gostou? Então venha conhecer a exposição. O prédio do Ministério das Comunicações fica em Brasília, no bloco R da Esplanada dos Ministérios.